Nós, nossa língua. Olá, começa aqui mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com uma testemunha privilegiada dos últimos 40 anos da música brasileira, da música popular brasileira. Eu converso com o jornalista, com o produtor musical, com o revelador de talentos, com o letrista Nelson Mota. Você vai recordar alguns dos sucessos que ele, Nelson, escreveu. Não saia daí. Eu volto, já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nossa língua, nossa língua. Nossa. nossa língua portuguesa. Nossa língua, portuguesa. nossa. nossa, nossa, língua. nossa. A língua nossa língua, nós nossa língua Nelson Mota. Pasquale, um prazer estar aqui com você, seu leitor. Puxa vida, e eu seu cantor. <risos> Obrigado. Desde o cantador, <risos> que é a primeira letra da qual eu me lembro, talvez você, você escreveu alguma antes ou foi a primeirona essa? Ah, tinha, ó, escrevi antes o Saveiros. Saveiros, que é uma beleza. Que a beleza. gente ganhou o festival. Escrevi de onde vens aquela dor de amor quando não passa. É porque o amor valeu. Eu tinha 20 anos, não sabia nem o que estava que dizendo ali. É, mas... Tudo isso década de 60, meio da década de 60, isso. não é isso? Metade ali você participando de festivais também, não é? O cantador participou? O cantador participou. Foi, participou, a Elis Regina ganhou o melhor intérprete com o cantador. Poxa vida, e você tinha míseros, entre aspas, no bom sentido, 21zinho. claro. <risos> 21zinho. Depois de ter sido na escola, como é que é a história? Você foi reprovado. Eu fui reprovado em português duas vezes, Pascoal. É, hoje eu tenho até um certo orgulho disso pela minha resistência, né? Primeiro na segunda série, que era o ginásio, eu não sei o que é isso hoje, é o primeiro grau. É o primeiro grau, é. Né? E depois na primeira série do segundo grau, que foi pior ainda, que eu fiquei para a segunda época, recuperação, que chama hoje, é. E levei bomba na recuperação, tinha que tirar a nota 4, tirei 2. É. E... E, no entanto, eu vivo disso. Vivo de escrever como jornalista, como escritor e como letrista. Então, pessoal reprovado, não percam as esperanças. E eu, eu acho que eu aprendi a escrever lendo, lendo livro de todo mundo, que eu sempre adorei ler. E acho que eu não fui muito feliz com os professores, que... Nessas duas vezes, eles só davam gramáticas e regras. Eu nunca me lembro de ter feito, mandar ler um livro, ou ter uma análise literária, nada disso. Era só aquele decoreba e a regra, que pode isso e outra, ortografia, tudo. Eu achava aquilo uma e A gramática chartice. pela gramática. Né? É, não tinha uma ligação com a escrita real, né, ou com a fala é, real. Eu acho que eu aprendi mesmo e acho que, acho que você concorda com isso, que você lendo claro, os grandes autores, claro, você claro. aprende sem sentir ali. Claro, né? claro, claro. É, funciona como um, um espelho que, que serve de, de, de, de farol até, né? Isso. Parafraseando algum poeta aí. Né? Vou falar nisso, Nelson. Você teve na vida algum professor que duvidou de algum texto seu? Isso é uma história muito comum na vida das pessoas, sobretudo aquelas que escrevem bem. Ah, esse texto não foi você que fez. Zero. Não é possível. Você se lembra? Aconteceu isso com você? Não. Essa, essa vez que eu, que eu tirei dois e precisava quatro, eu me lembro sempre. Era uma, um tema da redação, era... Era, a leitura é o pão do espírito. É. E eu realmente fiz uma redação pavorosa, sabe? É. Então, isso é o máximo que eu ia. Eu me lembro dessa pior, eu diria até que eu mereci é. esse, essa nota 2. Mas nunca, depois, logo depois disso, que eu fui reprovado, tinha 17 anos. Então, eu fui fazer esse madureza, como chama isso, Sim. esse 3 em 1 um ali. O supletivo Supletivo. Hoje, é. Aí estudei feito um louco. Então eu fiz o supletivo no fim do ano, fiz o vestibular em seguida e entrei na faculdade com 17. Faculdade de Direito, que foi outro equívoco. É. Mas é, os meus colegas estavam ainda na segunda série do segundo grau e eu já estava na faculdade. É. Detestando. <risos> tipo, Você chegou até o fim? Não, fiz um Não. ano e pouco é, e depois fui fazer design. Eu fui... Da segunda turma da Esd no Rio Escola Superior de Desenho Industrial, também não terminei mais lá. Ali eu aprendi muito. Eu fui aluno do Décio Pinhatari, fui aluno do Zuenir Ventura. Tive professores maravilhosos e, por causa... eu tive um professor... Um veja ao contrário. Na Esd o Zuenir Ventura era o nosso professor. Não chamava português, chamava comunicação verbal, uma coisa assim... Hum porque estudava design, precisava de aprender a escrever para apresentar os projetos, as teses e, e tudo. As aulas do Zuenir eram tão maravilhosas que eu acabei largando a faculdade de design para ir fazer um estágio no Jornal do Brasil para ser jornalista. E estou aqui até hoje. A Zane importância do, de um professor que motive os alunos, né? E o Zunir Ventura, para quem não se lembra ou não sabe, é autor, entre outros, de um livro obrigatório, né? 1968, o ano que não... eu nunca lembro se não terminou ou não acabou. Que como não é? terminou, Que não né? terminou. E acho que... e também tem outro grande livro, que é o Cidade Partida, yeah. né? Sobre... Rio de Janeiro, o Vigário Geral, tudo. É um querido amigo, grande escritor. Como é que você foi parar na letra de música? Eu fui parar porque a gente, nós éramos uma turminha de amigos no Rio de Janeiro. É, no começo dos anos 60, o Edu Lobo, o Francis Raimo, o Dori Caymmi, Marcos, os dois irmãos vários, Marcos e Paulo Sérgio. Também vinham de São Paulo o Chico Buarque e o Toquinho, estavam sempre lá todos anônimos. Uma turma o, fraca. É, o pessoal <risos> ni, querendo aberto. fazer música. É. Ninguém, ninguém é, tinha música gravada ainda. Estavam ali, eram um, uns, uns garotos que queriam fazer música. Então eu fui estudar violão naquele tempo porque quem não tocasse violão estava morto, não namorava ninguém. É. As meninas não olhavam. Era uma linguagem. Para os tímidos então já é. dava um, um reforço e estudava violão, eu não tenho não, esse dom musical, esse talento, sabe, as pessoas que têm aquilo que já... É, eu tinha uma paixão pela música e um grande esforço, determinação, estudava aquele violão, fui aluno do Roberto Menescal, mas também não sou bobo, rapidamente eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou tocar nunca com esses caras, é. nunca, é, porque eles tinham essa coisa natural do músico, né? Ah, então eu vou fazer, vou fazer letra de música, que tem poucos fazendo aí, nisso aí eu me garanto, mais ou menos, que eu escrevia poesia, eu gostava de literatura, de letras de música. Aí comecei a fazer letras para o Dori Caymmi, e aí foi, foi, foi, foi, me tornei parceiro depois do Lulu Santos, da Rita Lee, do Djavan, de, de tanta gente, é, ganhei minha vida com isso, mas foi uma... Foi um momento de iluminação ali, foi, é, vou cair já fora, que né, porque o pessoal, a turma era brava, Isso, né, mas, mas, é, é, do Lobo e companhia dela. Eles pegavam violão, ele falou: pô, cara parece que já nasceu tocando, Aí eles, eram, era uma facilidade aqui. Ah, ah. E por falar nesses seus parceiros mais uh, recentes, entre aspas, né... Com alguns você fez até letra em português de músicas estrangeiras, versões, né? Por fiz. exemplo, Pino Daniele, se não me engano, você chegou... Isso é uma a... das minhas letras que eu mais gosto. Isso aí eu queria até que você pudesse me esclarecer. É... Eu nunca fiz letras, de... fiz uma ou outra, assim, um, realmente uma versão, uma tentativa de tradução e adaptação daquilo. A maioria das chamadas, versões que eu fiz de músicas estrangeiras, na verdade são letras absolutamente originais. Essa música do Pino Daniele, Bem Que Se Quis, que foi um grande sucesso com a Marisa Monte Eu conheci o Pino na Itália, quando eu morei lá, e eu vi aquela mas que música linda. Eu falo italiano bem, eu morei dois anos lá, mas a letra era é metade em italiano metade em napolitano, que eu não entendo nada, como você sabe, é outra língua. É outra história. E... E a língua dos meus pais. Então eu... Eu, eu, eu, eu fiz uma letra como se fosse uma melodia sem letra, o do Lulu Santos, que tivesse mostrado a melodia sem letra, eu fiz a letra totalmente original. Depois, quando eu voltei à Itália, eu mostrei para o Pino Daniele a gravação da Marisa, ele delirou, ele achou deslumbrante, disse que, que, ele, que ele não entendia nada, né? Ele não entendia nada, mas o som das palavras era deslumbrante para ele. Ele achou muito mais bonito do que como soavam as palavras da letra original dele. Então, muitas letras que eu fiz bonitas para músicas estrangeiras, são letras originais. O que você fez em Dancing Days? Como é que é a história do o Dancing Days? O Dancing Days foi um... eu tinha a minha discoteca, né, a Dancing Days, que durou quatro meses só, mas... No Rio, isso? No Rio, no né? Rio? Em, em 76. Foi uma sensação aquilo. Lançou as frenéticas, que eram garçonetes ali que cantavam uma coisinha ou outra. A coisa foi um sucesso tão grande, e... que o Gil... quando Gilberto Braga escreveu a novela, ele falou, essa novela era sobre o ambiente de discoteca, falou, tem que chamar Dança Days. Agora, Dancing Days o nome era meu, então a TV Globo me comprou o Sim. nome Dancing Days. Na verdade, por uma besteirinha e tudo, porque, sei lá, valeu a pena. É, e, e aí dá para me adoçar a boca mais. E você faz a música de abertura da novela. Então eu fiz com, com o Ruben, o Rubens Barra, que era o pianista das frenéticas. E nós fizemos... A música é dele, a letra... Assim. A letra é minha. Eu acho que, a letra de música, acho que tem que ser, música antes de ser letra, ela tem que soar bem primeiro, né? Tem um som bom, porque a rima, é, isso tudo na poesia escrita, tem a menor importância, mas dentro é, de uma é. música, uma rima interna ou no final do verso, isso dá um ritmo danado na história da rima, a letra de música tem que ter ritmo e sonoridade, né? É verdade, e... ler uma letra, às vezes, no papel, às vezes não diz nada, né? Eu acho é. que nunca funciona, rarissimamente é. funciona lido. Eu acho que tem grandes letras, é, tipo do, do Jorge Benjó, do Djavan, que são coisas loucas, que não tem é, essa coisa literária, que são letras que, estritamente musicais mesmo, sonoras. Eu acho isso admirável, eu acho que é, a letra... É, mas quer dizer o quê? Quer dizer o que soa, é. né? Antes de entrar no livro, a gente vai falar do, do Noites Tropicais, é claro, mas uh, você é parceiro também naquela obra que a Rede Globo usa no fim do ano. Uh... Sim, O Novo Tempo. O Novo Tempo, né? A letra é sua e do... Do, do, do... Paulo Sérgio do Vale, Paulo a Sérgio música vale. é do Marcos Vale. É. Nós tínhamos uma... Em 70, nós tínhamos uma, uma companhiazinha de jingles, nós três, e... E a TV Globo encomendou para a gente um jingle de Natal. Era um jingle só. Era para entrar 15 dias e tchau, acabou, nunca mais. E a música foi um sucesso. Então, aquele Natal virou uma coisa... Eu nunca imaginei... E para te dizer a verdade, eu não me orgulho muito daquilo, Aliás, não me orgulho nada daquela letra. A única coisa que eu acho que é bacana ali é esse pedacinho final. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier, que é uma coisa mais... É, democrática. Democrática, mais democrática, é. assim, porque no começo, aquilo eu não gosto não. É. Se eu pudesse, mudava. Ah, é? Daqui a pouco você pensa no assunto e quem sabe mude. Tem uma letra que você fez da qual eu gosto muito, música do Guilherme Arantes, Coisas do Brasil. Né? É uma das minhas favoritas. É, é tão bonito. E a gravação é bonita, a voz do, do Guilherme. E... O que que pintou nessa hora? Essa pra você música, isso? hein, olha, eu tenho... um em 86, era o auge do rock no Brasil, do rock Brasil, onde eu estava profundamente envolvido naquilo que eu era dono do Noites Cariocas, lá no Morro da Urca, onde praticamente todas essas bandas, Titãs, Legião, é, Paralamas, Cazuza, todo mundo começou ali, né? E eu estava muito envolvido com aquilo, e o rock só aconteceu no Brasil porque já foi redemocratizado, re rock com censura, com repressão, é. não dá ré, é. enquanto... E eu achei bacana fazer com um músico pop, eh, rock, como o Guilherme, que fez uma bossa nova, né, uma estrutura de bossa nova, então ali naquela letra eu pude voltar ao meu primeiro amor, que é a bossa nova, e fiz uma letra com aquelas, aqueles ambientezinhos da bossa nova, do bar a beira mar, da, da praia, é. da saudade, de tudo, e é uma das minhas letras que eu mais gosto. Tanto tempo é bom te encontrar, quem sabe feliz com a mesma alegria. Vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a conversa com o Nelson Mota e a gente vai falar do livro né, que o Nelson escreveu há pouco tempo, que está por aí fazendo um baita sucesso. Até já. Estamos de volta conversando com o Nelson Mota, uma espécie de factotum, né? A gente disse no começo tudo que ele já fez e faz né, na música brasileira personagem vivíssima de toda essa história dos últimos aí 40 anos da, da música brasileira. Antes de falar do livro, eu não resisto à tentação de falar do, de uma letra importante que você fez, música do Lulu Santos, né? como uma onda. né? Queria que você falasse um essa, pouquinho. Essa é talvez a minha música mais popular. né? Popularíssima. Tem né? dezenas de gravações. No mundo, né? É, e é uma coisa que me dá alegria, que eu tenho a sensação que é uma música que todo mundo gosta. É. Que o cara tá triste, daí ouve aquilo, dá um real, se explica um pouco. Ou tá alegre, a música funciona. Isso é a maior alegria que um compositor pode ter. É ver aquele show, o Lulu começa a cantar. Nada do que... Aí todo mundo canta e você vê que as pessoas estão felizes com aquilo. Isso é, é a maior alegria que um compositor pode ter. Nada do que Música para um filme que ia ser, o filme chamou Garota Dourada foi um fracasso retumbante. E a, a gente, o, o diretor Antônio Calmon, ele tinha feito antes O Menino do Rio, que nós é. fizemos as músicas, foi um grande sucesso. Vamos fazer a sequência agora, vamos. Isso nunca dá certo, né? O dois. É. E então, quando o Lulu me mostrou aquela melodia ali, cara sinto o cheiro de gol, isso um é um ritmo, que era uma melodia maravilhosa e foi um tempo que eu estava lendo muito, muito envolvido com, com filosofias orientais, com zen budismo, eu tinha lido arte do arqueiro zen, tinha lido um livro maravilhoso do Jorge Luiz Borges que chama Buda, que é um Buda visto pelo Borges, que é uma maravilha, eu estava vivia esse contraste, assim, ao mesmo tempo vivendo no rio de janeiro naquela explosão da redemocratização de rock Brasil, no Noite Carioca, no Morro de era totalmente de excessos totais, né? É. Uma explosão de tudo. Então eu fui buscar, queria ao mesmo tempo encontrar alguma paz, alguma serenidade no zen ali, né? Até encontrei, mas quando veio aquela melodia do Lulu, eu juntei essas coisas zen que eu estava estudando e com aquele ambiente de verão era Janeiro no Rio de Janeiro de praia de surfistas de cocotinhas que chamavam na época as é, garotinhas é verdade, tudo é, cocota eu tinha esquecido tanto essa que tela. a música tem um subtítulo ultra irônico de Zen Surfismo é. que tem essa coisa que é muito essa, esse esse eterno retorno a onda que vai vem e se integra no mar uma metáfora clássica metáfora da existência né Nunca é a mesma, é sempre é. e tudo, mas nesse ambiente de praia e tudo, então... Tinha o, o Zen surfismo, que é um absurdo. É. E tem um pouco de Vinícius aqui, a vida. Tem a citação literal a do Vinícius. Do, do... Hoje é sábado. Hoje é porque hoje é sábado, do dia, do dia, da, dia criação. da criação. Que é memorável, né? Porque hoje é sábado, os bares estão cheios de homens vazios. Que hoje é sábado, a vida vem é. ondas. A vida vem como ondas. O mar. Como mar. é uma maravilha aquilo, né? Um texto belíssimo, Lindo. belíssimo, que vale a pena. É um sábado que você quer ficar é, deitado numa banheira de água morna, comendo papo de anjo e ouvindo, no máximo, a Mulher Amada. <risos> e por falar em Mulher Amada, e por falar em Vinícius, e por falar em música brasileira, em passado e em presente, vamos mostrar aqui, eu não preciso apresentar, todo mundo conhece, né, o Noites... Trocar essa capa do Luiz Stein, com esse amarelão, aí só dá ele na livraria. <risos> da editora Objetiva, é. né? Lá dos nossos amigos do Rio de Janeiro, do Feit, é. do, do Alfredo. Alfredo, né? a Isa é. Pessoa, que me ajudou Isso. muito na edição desse livro. O que que, que, que rola aqui no, no Noites Tropicais? Isso, Pascoal, a minha vivência pessoal, eu escolhi essa forma de, de memórias para poder contar do ponto de vista, a história desses 40 anos de mundo, do ponto de vista de quem estava lá. Então aí o jornalista ficou um pouco em segundo plano para dar lugar a testemunha, porque acho que muitos jornalistas poderiam fazer esse relato, mas poucos estavam lá como eu estava, tanto na Bossa Nova como no Rock Brasil nos anos 80. Quem estava no Rock Brasil não estava na Bossa Nova e hum. vice-versa, eu sou uma das poucas pessoas que tive hum. esse privilégio. Por outro lado, também é contar a história dos meus amigos, que esses hum. grandes personagens da música brasileira, desde os anos são meus amigos pessoais, hum. muitos deles amigos queridíssimos, hum. e a maioria deles amigos. E, sobretudo, é, porque eu entendo que a música popular é, é o maior tesouro que a cultura brasileira produziu. É a maior contribuição, aliás, uma das raras que o Brasil deu para a cultura desse século XX, para a beleza, para a alegria do mundo, é a música popular. Você pode falar de literatura brasileira no exterior, se fala do Machado, se fala do Jorge Amado, pode falar do Paulo Coelho, tem um ou outro, né, Guimarães Rosa, que são traduzidos. Cinema também tem um outro, tem é o Central do Brasil, e coisa... Não tem isso para o Ou cinema brasileiro, cara... No exterior, é verdade. Né? Difícil, o cara é. ri. Agora, quando você fala música popular brasileira, tira um chapéu para você nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em qualquer lugar. Então essa é, é a nossa grande contribuição. Eu queria dar esse motivo de orgulho para os brasileiros, para as minhas filhas, eu tenho três filhas, a é, mais nova tem 19 anos, que não viu nada disso. Então, é para ter esse motivo de orgulho dessa produção maravilhosa. E ao mesmo tempo, a história, não é uma história, embora se lembre, não é uma história do Nelson Mota, é uma história da música brasileira e desses grandes personagens que construíram, esses malucos, doidões, irresponsáveis, gênios, caretas, e tem de tudo ali, sem preconceito, são esses que construíram essa história linda. Então, é, acho que é muito importante as pessoas saberem o Quanto de bonito a gente já fez. Alguém já brigou com você por, por causa do livro ou não? Não, porque eu não tenho... Tem uma frase que eu falei aqui, é. É, quando estava lançando o livro. Está escrito aí até é. no livro. Eu, falei, eu, eu nunca perdi um amigo por causa de uma notícia. Os é. jornalistas <risos> ficam... É. Primeiro, eu acho que quem trabalha é, cobrindo política, economia, administração pública... Tem que perder, não pode ter amigo, não claro. pode perder notícia, tem que mandar claro. pau, tem que entregar tudo, tem que denunciar. Essa é uma função da imprensa. É. Quem trabalha com cultura, com outras coisas... Eu não fui crítico de música que tem a obrigação de escrever uma crítica por dia. Eu tinha... fui colunista de jornal. Quando eu gostava de um disco, eu escrevia. Quando não gostava, eu acho que o pior castigo eu ignorava completamente. Então, como eu, eu sou um jornalista é... É... híbrido, porque... Antes esse jornalista já era compositor, antes eu já era amigo dessas pessoas. Então, como eles sempre me honraram muito com a confiança, e eu sempre honrei isso, eu nunca eh, invadi a privacidade de ninguém, eu sabia os limites, em retribuição, todas essas estrelas me davam em primeiríssima mão milhares de notícias, as melhores e as piores, que os outros jornalistas não tinham. Então, pode ser encarado isso até como uma esperteza, né? É. Eu me lembro bem de você no jornal, hoje, na TV Globo, na década de 70, e você sempre dava ali notas relativas ao que havia de bom na música brasileira. Quer dizer, muitos de nós aprendemos com você também, entre outras tantas figuras importantes, mas aprendemos com você, assim, tivemos orientações de bom gosto musical, de... Eu sempre bataria, eu tinha um critério também... É, no tempo da ditadura, que essas novas gerações não sabem como, como foi horrível aquilo, viver naquele tempo e tudo, eu falei. Era tão difícil você ter um espaço num jornal, é. um espaço numa televisão. Então eu achava que eu tinha que usar isso para jogar um pouco de luz nas coisas que estavam na sombra, que estavam escondidas ali, em vez de gastar meu tempo, gastar a paciência do leitor, só para falar mal do show de um medalhão, para é. é, espetar o ego de um medalhão. Isso é criança, isso, é, isso é, é besteira, isso não é crítica. Nelson, Cartão Vermelho, você escreveu sobre futebol também, já um outro livro? Outro, mas... Confissões de um Torcedor. <risos> Cartão Vermelho para nós, aqui o tempo... Acabou. Muito obrigado. Obrigado a você. a você, Pasquale. Obrigado a vocês. Vamos lá. Vamos lá. Sempre para frente. Viva a música brasileira. Viva a música brasileira. A gente volta já já. Nossa língua portuguesa. Eu já disse aqui várias vezes e não me canso de repetir. Atire a primeira pedra aquele que nunca teve dúvida na hora de escrever uma palavra da nossa querida língua portuguesa. Eu vou chamar Marisa Monte para cantar uma belíssima canção do Pino Daniele, compositor italiano, com letra feita em português pelo querido Nelson Mota. Preste atenção logo no comecinho, há duas palavras cuja grafia, talvez, vamos ver. Tem que Depois Mas já não há caminhos pra voltar. E o que, que a vida fez na nossa vida? O que, que a gente não faz por amor? Pois é, bem que se quis depois de tudo ainda ser feliz. Quis e feliz... Rimam, não é? Quis rima com feliz. Feliz, adjetivo, termina em Z de zebra. Desses adjetivos terminados em Z, como feliz, como capaz, como voraz, como feroz, fazem ser substantivos abstratos com C. Velocidade, ferocidade, capacidade, felicidade, não é? Agora, feliz termina em Z, rima com quis. Se lê do mesmo jeito, né? o S e o Z aí tem o mesmo som, mas quis, como eu já disse, sem querer aqui, já entreguei a rapadura, quis se escreve com S, não se escreve com Z. Quando você conjugar o verbo querer, quando você conjugar o verbo querer, esqueça a letra Z, esqueça. Não existe Z nas formas do verbo querer. Quis, quiser, Quisemos, quisesse, quiseram. Todas essas formas se grafam com a letra S. Esqueça a letra Z ao conjugar o verbo querer. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nossa, nossa língua. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, língua, nossa, língua, nossa, língua. nossa língua, nós, nossa língua, portuguesa. portuguesa nossa língua, nossa, língua, nossa língua,